vai é aprender as palavras nocaute e compulsão muito em breve <risos> olha, você não pode lutar com esse cara, o que, que você está fazendo? ele saiu do chão, talvez uns 15 centímetros não dá pra saber, consegue trabalhar esse cara corpo? não tá fazendo o quê? isso sai daí, isso tá você não... Com... sai daí ele segue punindo o adversário o que Marcos. vai acontecer? Oh, oh, oh, oh. oi, como vai senhor? sim, como o senhor está? Tudo bem, sem problemas. Que horas o senhor quer ver todo mundo? Treze horas amanhã na sala da equipe. Sem problemas, senhor. Então eu vou reunir todo mundo e... Não, eu não falei com o Mike. Acho que uh, há oito meses desde que foi dispensado. Bom, senhor, eu posso pegar o Bailey ou o Robinson. Esses caras acabaram de voltar e eles tiveram... Uh, senhor, na verdade, até onde eu sei, eu acho que o Mike não recebe ligações. Senhor, com todo respeito, eu acho que... Sim, senhor. Sim, senhor, eu entendo. Eu levarei todos para lá, inclusive o Mike, a uma hora da tarde. Entendido. Certo. Preciso que fale com o seu primeiro ministro, explique para ele que agora eu estou no controle. Saiba que o primeiro ministro não vai negociar com você, mas se deixar a minha família sair, pode fazer o que quiser comigo. Tá tudo bem, minha querida. Eu não sou idiota. Você é importante demais pro governo. Vlad, eu vou matar esse homem, eu juro! Seu filho da mãe, eu devia acabar com você agora. Não! Vovlad! Marco! O irmãozinho dele, Marco. Quem diria? Eu vou matar esse homem! Eu vou matar esse homem! E se eu matar ele ao invés de você? O que, que você acha? Acho que você devia soltar ele. O quê? Vovlad. Você sabe como isso vai terminar. Vamos fazer do outro jeito. Tem uma saída atrás de você. Você solta os reféns e nós soltamos o seu irmão. Você vai embora daqui e ninguém precisa morrer. Temos um acordo? Liberta de acordo. Não, nossa missão é resgatar os reféns. A gente mata esses caras outro dia. Deixar tipo. eles para matar mais inocentes? A única maneira de lidar com isso é com a força. É a única coisa que eles entendem. Você está pensando no jeito errado. Calata, isso ordem. Solta ele ou seu irmãozinho morre. Volta o um marco antes trabalho, Meredith. acho que eu acertei aquele bem na cabeça. Ah, eu não preciso me preocupar mais com aqueles marginais, certo? Você como Charles Bronson Faça o meu dia, filho da puta. Eu preferia não ter ouvido isso, mas tudo bem. Você tá ficando cada vez melhor. Acertou o papel dessa vez? Estou pronta para passar para as metralhadoras agora claro. ou para aquelas belezinhas AK-47? Você tá acertando o papel já é um é, bom isso, começo. Isso, então o que você acha de ficar com esse aqui mais um pouco? E aí? Ah, tá eu, bom. Uh... Tá bom? É, depois a gente conversa sobre a metrolhadora. Tá legal, tudo bem. Eu não quero ficar muito baleada, isso, entendeu? Baleada. É <risos> Foi só uma piadinha. É. Mike? Igual um cliente. Ah, é, eu tô ocupado. Passa pra um dos outros caras. Ele perguntou por você, especificamente. Precisar de uma mira telescópica. É, talvez. Tem uma naquela mesa onde você está se escondendo. Como é que estão a Andy, as crianças? Ah, a Carla acaba de perder o primeiro dente. O Trevor finalmente tirou as rodinhas da bicicleta e a Andy. Bom, a Andy almoçou com a Betty a semana passada. Como ela tá? Porra, sei lá, cara. Pergunta para ela. Ela é sua esposa. Eu não estou me isolando de ninguém, cara. Eu só estou. Tô... Devia ter me escutado. Eu tomei a decisão. Não, Mike. Aquilo não foi uma decisão, foi uma reação. Você tem a cabeça quente, irmão. Sempre teve. Igual o papai. Você quer entrar nesse papo, hein? É? é, porque igual o papai, você fez um cara morrer. O Avery está montando uma operação e ele quer você na make. -up. Como se agora eu estou fora? É, bom. Ele vai te colocar de volta. Reunião às 13 horas. Esteja lá. É uma ordem. Você tem a cabeça quente, irmão. Sempre teve. Igual ao papai. Você quer entrar nesse papo? É, é porque, igual ao papai, você fez um cara morrer. Olha. Eu até entendo a ideia do amor à primeira vista, mas o que eu estou dizendo é: como sabe que ela é real? Quer dizer, só tem uma foto dela. Ela é real, Aí, tenente. Já deu uma olhadinha na namorada supostamente lituana do Sharpy? Ela é da Letônia e não é minha namorada. <risos> tá me dizendo que não foi para cima ainda? No momento certo. Deixa eu entender uma coisa. Tá saindo com uma garota comunista, sei lá de onde, que você acha que é de verdade com base em uma foto? E tá me dizendo que ainda não teve coragem de ir pra cima. Repetindo só no momento certo. <risos> eu aqui é a tua, Torpe. De verdade. Sabe, eu acho que você pode ser o primeiro Navy Seal da história a morrer virgem. A não ser que mulheres não sejam seu lance. E nesse caso... A marinha tá muito inclusiva ultimamente. É isso aí. Você fica sempre me secando quando eu tô malhando? Mas é. Eu acho que não posso te culpar por isso. Você sabia que esse shake tá cheio de sacarina? Ah, não, meu Jesusinho. Adoçante artificial não é brincadeira. Esse componente é altamente viciante. Quando os ratos têm essa opção, eles escolhem essa porcaria no lugar de cocaína. Cocaína de verdade. Além disso... Já deve estar tá bom. Como profissional da medicina, deveria cuidar mais da sua saúde. Esse liquidificador está quebrado. Avaliações online do cacete. Tenente, o que é esse trabalho? Por que tanto mistério? Sigiloso. Ah, vou falar, isso é besteira, cara. Eu tô ficando de saco cheio desses cretinos da CIA vindo aqui. Aquele bando de pé no saco pra nos dizer o que fazer, como se a gente não soubesse fazer o nosso trabalho e... Chris? Senhor? Nos falaram 13 horas. Esses senhores queriam ver onde você trabalha. Agente Maddox, esse é o Tenente Marks, um dos nossos melhores. Senhores, esses são o agente Maddox e o agente Reid. Eles vão passar as suas instruções. De qual agência? CIA, NSA? Sentem-se, por favor. Chris. Com licença. Agente, agradeço se não encostar nisso. Chris, isso vem lá de cima. Do próprio presidente. Havíamos solicitado quatro agentes. Onde está o seu irmão? Eu duvido que ele venha, senhor. Por que não trazemos outra pessoa como o Robinson ou o Bailey? Não. Eu conheço o seu irmão tão bem quanto você. Ele não fica na reserva quando o número dele é chamado. Com todo o respeito, senhor. O Mike não é mais o homem que o senhor lembra. Ele tá certo. Acho que eu ganhei os quilos. <risos> e aí, Mike, como aí, tá, pai, cara? Muito Beleza? bem, pessoal. E aí, deixou o um andador lá fora, tiozão. Esse é o charme do Jones. Comandante, é bom te ver, Mike. Muito bem, pessoal. Acalmem-se e ouçam. Eu vou passar a reunião para esses senhores. Agentes, esses são os melhores. Conhecem o trabalho deles. Navy Seals dos Estados Unidos. Os melhores entre os melhores. Espero que sejam devolvidos para mim no mesmo estado em que foram recebidos. Hum? Isso é o que sabemos. O que vocês estão vendo é uma base secreta dos Estados Unidos, localizada nas florestas do Cáucaso. A base fechou depois da Guerra Fria. Três meses depois disso, nossa equipe de inteligência foi pra lá e reiniciou operações de natureza secreta. É uma região pequena. Não sabia que tínhamos voltado. É por isso que ela é secreta. <risos> Vai, tonto. Cala sua boca, Jones. É, terminaram? Ei, quietos, babacas. A base ficou em silêncio. Não houve contato com ninguém no prédio nas últimas 12 horas. Temos que saber a razão. Eles podem ter sido conquistados por alguma força hostil? Improvável. Essas são as imagens do nosso drone. Tínhamos mais de 100 cientistas, engenheiros e equipes de segurança trabalhando dentro e ao redor do prédio. Essa imagem foi capturada às 14 horas e 36 minutos. Essa imagem, às 14 horas e 37 minutos. E para onde foram? Está dizendo que em menos de um minuto, 100 pessoas desapareceram? É exatamente o que eu estou dizendo. Após, talvez eles tenham saído para fazer um Happy Albert, tá ligado? Sabe? Olha, eu fiquei sabendo que as mulheres lá são bem gostosas. Talvez você devesse levar isso um pouco mais a sério. Oficial Jones, ou como seus amigos idiotas te chamam, Jonesy. Dois registros por insubordinação. Marcas negativas por conduta inadequada. É, e também o maior recorde de curativos da história dos SEALs. Então, confie em mim, quando estiverem atirando em você em campo, vai querer o Jones do seu lado. Quer dizer, supondo que você vá a campo de vez em quando. Hum, tá legal, babacas, escutem. Quando eu falei com o presidente pessoalmente, ele recomendou essa equipe para o trabalho. Eu disse a ele que vocês, um bando de bêbados, marombados e falastrões ingratos, não eram qualificados. Eu queria enviar profissionais, mas ele escolheu vocês. Deve ser porque nós salvamos a vida da filha dele dois aninhos atrás. Eu não tô nem aí. Eu só quero descobrir o que aconteceu naquela base. E no que estavam trabalhando? É uma instalação secreta num local obscuro, então o que estavam escondendo? Novas armas? Pesquisa ilegal? O que é? É... confidencial. Mas queremos que recuperem isso também. <risos> tá. Então, você quer que a gente entre num local secreto, construído com um propósito secreto para recuperar o seu brinquedinho secreto, antes que ele vaporize mais pessoas secretamente, é isso? Isso mesmo. Comandante, isso é bobagem. Então, se a gente não sabe o que é, como saberemos quando encontrar? Se encontrarem, vocês saberão. Estudando o terreno? Não era você que dizia que não dá pra conhecer um terreno até estar nele? Tem muita coisa desconhecida aqui além do terreno. A operação toda é um voo cego. Tem mais alguma coisa que eles não querem contar. Uh, merda. Mas ei, esse é o trabalho, cara. O trabalho é cumprir a missão e trazer todo mundo pra casa a salvo. E é mais difícil fazer isso quando você não tem toda a informação. Você devia saber disso. Tá legal. Escuta, cara, tem uma coisa que vamos deixar claro agora antes de irmos lá pra fora. Essa é minha equipe, Michael. Entendeu? Eu não tô nem aí pra quanta história você tem com esses caras. Você não vai atrapalhar a cadeia de comando. Mantenha seu temperamento controlado. Entendido? Entendido. Tenente. Ótimo. Prepare-se. Quero que vocês deem a volta, entrem pelo lado oeste e estabeleçam o um perímetro. Entendido. Ei. Tá bem? Ah, tô bem. Então é melhor se concentrar. Eu preciso de você aqui, cara. Né? O que O Chris ser o tenente e o Mike no nosso nível. Bom, ninguém tá no meu nível. Mas você entendeu. É, eu acho que sim. Você não tem uma opinião? Eu não sei. Acho que os dois têm razão. Eu tô mais preocupado com o que tem nesse lugar. O governo tá sempre escondendo algo. Tá, você sabe que trabalha pro governo, né? Isso é diferente. Blogs de conspiração sempre falam sobre ciência obscura, engenharia de vírus, divisão de partículas. E só para ser criativo, um chiclete que nunca perde o sabor. Você sabia que o pessoal daqui inventou o chiclete? Era uma resina extraída das árvores. Top, olha, por favor, não cara, faz isso, é agora, verdade. Cara. Olha, eu não quero ouvir. As A suas resina se chama chiclete inúteis. e ainda pode ser encontrada nos chicletes. Por isso o nome é chiclete. Cara, você tem que ir transar, viu? É ridículo entrar à luz do dia. Bom, se o presidente mandou ir, a gente vai. Estou pensando numa invasão em duas frentes para dar alguma proteção para esses manés. Eu decido quando chegarmos lá. A placa diz que era uma fábrica de perfumes. O único cheiro que sinto é de mentiras. Tá ouvindo isso? Não, não ouço nada. Exato. Por isso que eu estava tão assustado. Não tem animais, não tem pássaros, não tem uma porcaria de um mosquito. Se tinha alguma coisa viva nessa selva, agora desapareceu. Guarda isso para sua avaliação psiquiátrica. Jonesy, Thorpe, qual é a posição? Estabelecendo o perímetro. Me dá a imagem. É, estamos sozinhos. Entendido. Muito bem, senhores. Nós vamos pela frente. Estou vendo que parece ser um tipo de saguão lá dentro. A gente vai pela frente? É, nós vamos pela frente. Isso é coisa de amador. Vamos entrar pelos fundos. Você está brincando comigo agora? Eu não para com isso, mãe. Para com o quê? Não, eu estou falando que isso é coisa de amador. É, eu odeio quando o papai e a mamãe brigam. Essa missão é minha a gente vai fazer do meu jeito. Se não tiver feliz, volta para casa. Eu te avisei sobre essa merda. Como eu disse, senhores, nós vamos pela frente. Quero cabeças abaixadas e frieza. Vamos lá. Primeiro as damas. Um pouco acima do normal, mas um pouco baixo para fazer o seu pau cair. Tá seguro? Sorp, abre a porta. Hora de invadir. Mas alguém não está vendo nenhum cientista morto? Positivo. Os caras da CIA não estavam brincando. É... Mas ainda não estou acreditando. 100 cientistas não podem simplesmente desaparecer. Deve ter uma sala de segurança, um porão oculto, algum lugar onde eles se esconderam. Todos em 60 segundos? Olhem só isso. Porta de segurança avançada. Parece blindagem de liga de magnésio. Isso impede um exército. É, mas o que aconteceu aqui foi tão rápido que eles nem tiveram a chance de lacrar as portas. Nem disparar um tiro sequer. Não tem nenhum sinal de confronto aqui. Talvez a gente esteja pensando do jeito errado. Talvez o que tenha acontecido aqui não tenha vindo do lado de fora. E sim tenha vindo de dentro. Tá legal. Vamos continuar a varredura, rapazes. Johnson, Thorpe, vocês vão pra esquerda. Mike e eu vamos pra direita. Quero ouvir o passo a passo. E aí, o que os seus blogs de conspiração acham dessa merda? Eu não sei. Eu nunca soube de nada parecido com isso. Olha, eu acho que aqueles caras da CIA armaram pra gente. Eu entrei nessa pra matar terroristas, cara, não fantasmas. Não dá pra matar fantasmas. Eles já estão mortos. Olha, aí na frente. Mas que droga é essa? Tá parecendo cinzas. Hum. hum. Como assim, hum? Até parece que sabe o que está acontecendo. Eu não sei vocês, mas estamos vendo montinhos de cinzas em toda parte. É, entendido, Johnson. Está uma bagunça aqui também. Dá uma olhada. Desapareceram instantaneamente, né? Fica frio, cara. Vamos dar uma olhada nos fundos. Meu Deus. O que que é tudo isso? Parece algum tipo de código. Talvez estivessem decifrando códigos, como naquele filme. <risos> Jogo da imitação. Tá ligado? O filme. Hum? Não é um código. Isso é uma linguagem. Esquerda limpa. Direita limpa. Você tá sentindo esse cheiro? Sinto. É como... Como o Bacon? Tenente, encontramos uma coisa. Entendido, Johnson. Preciso de vocês no setor nordeste agora mesmo. Não estamos sozinhos. se mova. Somos Navy SEALs dos Estados Unidos. Cacete! Temos um alvo na ala norte. Repito, temos um alvo na ala norte. Para! Para! Ótimo trabalho, hein? <risos> é, vamos registrar a ajuda de vocês nessa aqui. Tira a máscara. Ei, relaxa. Não tem nada de perigoso no ar. Já verificamos. <risos> Menos o hálito do Chorp. Qual o seu nome? Isabela. O quê? Isabela. Isabela Ferreira. Vou checar. O que você faz aqui, Isabela? Eu trabalho com solo. Explique melhor. Pesquisa com a amostra de solo, mas não importa agora. Jonesy. Isabela, esse é o Jonesy. Ele é um ótimo médico. E vai te examinar para garantir que está tudo bem, tá bom? Legal, Isabela. Olha aqui, por favor. Por que correu da gente? Vocês tinham armas. Não pensou que talvez estivéssemos aqui para te resgatar? Queria que eu parasse e perguntasse. Pessoal! Isabela, respira fundo. Achei que fossem. outra coisa. Ótimo. Ótimo. Ela está bem, Tenente. Outra coisa, como o quê? Equipe de extermínio. Aquele pessoal que é enviado para situações de contenção. Que tipo de situação precisava ser contida aqui? O que falaram sobre esse lugar? Que as pessoas aqui estavam trabalhando num projeto secreto. Um projeto secreto? É só isso? Eu quero sair Fica daqui. Fica parada aí. Ei, tá legal, tá legal. Isabela. Ei, olha pra mim. O que aconteceu aqui? Para onde foi todo mundo? Não vão mesmo me matar? Não. Eu vou mostrar. Esse lugar Eu não sei A equipe veio pra cá Três meses atrás O que aconteceu Três meses atrás? A descoberta Caramba Lugarzinho da hora Então Essa é a ala reformada? Sim Três andares subterrâneos. Suponho que o porão seja de chumbo para bloquear os radares. Isso aqui é um laboratório oculto. O que vocês estavam tentando esconder aqui? Que porra de lugar é esse? Se eu mostrar isso, eu posso ir para prisão pelo resto da minha vida. Esse é um cofre de contenção de alta segurança. Nada pode entrar ou sair depois de travado. Foda-se. Chamamos de O Dispositivo. Então, o que é isso? Devemos evitar conclusões sobre a fabricação ou o propósito do dispositivo. Evitar conclusões? Então, em outras palavras, você não faz ideia. Não. Mas construíram isso, não é? Nós encontramos, a dois quilômetros daqui no chão. O Dr. Heiser trouxe pra cá pra minimizar nosso impacto. Tudo bem. Então, se vocês trouxeram pra cá, de onde foi que isso veio? Devemos sempre evitar conclusões sobre a origem do... Eu não sei isso também. Tudo bem. Então, nós não sabemos o que é e não sabemos de onde veio. Mas você tá olhando para isso há meses e em todo esse tempo, o que você conseguiu descobrir? Tem uma linguagem, mas não conseguimos ler. E o material de fabricação não existe na tabela periódica. Ou mesmo na Terra. Olha, por favor, dá pra falar de novo no nível de ciência do meu Nai? Ela tá falando que não é da Terra. E o que pousou aqui veio... lá de cima. Isso é só uma teoria. Peraí, então esse lugar é tipo uma Área 52 empoeirada? Por isso tiveram que estabilizar essa região. Queriam direitos exclusivos para estudar isso. É, tá, tá tudo bem. Vamos concentrar naquilo que sabemos é. que é verdade, ok, Mike? Então, você ainda não explicou como sobreviveu todo esse tempo. Eu estava na sala Faraday. Desculpa, farou o quê? Tá brincando. Michael Faraday, século XIX. Desculpa, Tigrão, mas perdi o show do milhão semana passada. Uma sala especial, ela bloqueia campos eletromagnéticos. Foi por isso que eu sobrevivi. Sobreviveu a quê? A CIA estava fechando a nossa operação e nunca disseram por quê, mas só tivemos 20 minutos para sair do prédio. Eu só queria pegar as minhas amostras de solo na sala Faraday. E eu só tive sorte. Isso tá muito acima da minha alçada. Isso faz sentido. Os aliens adotariam contramedidas. Contramedidas? Cara, eu não quero acabar o mapa de lixo. Ei! Chega de falar maluquice sobre essa coisa, Escuta, não tem nada de maluquice nisso. Tenente, existem vários Torpe. relatos de ovnis desde Roosevelt. Oh, a teoria extraterrestre é só uma teoria. Eu, eu só tô. falando. Torpe. A gente pode estar tá diante da prova de vida fora da terra bem aqui. Por isso aqueles caras da cia estavam agindo de forma suspeita. Ah, eu sabia que tinha caroço nesse angu desde o começo. Isso mesmo. Eu sabia? Isso mesmo. Porque são um Ei, todo mundo de boca calada. Johnson, Thorpe, calados. Agora a gente tem que... Ouviu o que o nosso tenente tem a dizer. Tá legal, pessoal. Eu entendo. O nível de adrenalina tá muito alto. Mas temos uma missão a cumprir. Torp, quero que você vá ao telhado e consiga alguma comunicação com o QG. Diga que encontramos ela e que temos aquela porcaria e estamos prontos para a extração. Não vai conseguir sinal. Tem um bloqueador no telhado. Não se preocupe. Ele é uma espécie de mago da tecnologia. Agora o resto de nós vai preparar essa coisa para evacuação. O quê? Tá maluco? Quer que a gente mexa nisso? Quero. Essa é a nossa missão. <risos> Eu não vou terminar num cinzeiro. Só tô avisando. Vê se dá um tempo, Jonesy. Tá queimando o nosso filme. O que você acha de tudo isso? Sinceramente, eu não faço ideia. Ainda estou tentando entender tudo isso. Está é, tá tudo bem. Só não deixa o pessoal ver que você tá suando. Eu não tô suando, Mike. eu com certeza não preciso de você falando como conduzir a equipe. É, não precisa. Eu cuido é, disso. Você cuida disso, né? Tenente, autor. O que achou? Oi, tudo bem. Desculpe atrapalhar seu filme. Mas o que tenho para te falar é muito importante. Para trazer filmes novos dá muito trabalho. E quero te pedir humildemente para deixar o like. E também se inscrever no canal. Pois isso vai me ajudar bastante. Depois de se inscrever no canal e deixar o like. Deixe um comentário falando o que você está achando do filme até agora. Ou comente o nome de algum filme que você gostaria de assistir. É só isso que gostaria de falar. Por favor me ajude. Assim vou conseguir postar mais filmes novos. E diferentes. thor Ela estava certa. Bloquearam entrada e saída de sinais de longo alcance. Rádio, telefone por satélite. Não tem nenhum sinal. Tá bom, e qual é a boa notícia? É padrão, GSM. Posso reiniciar agora. Não, peraí. E se eles um... bloquearam o sistema por algum motivo? Não, temos que entrar em contato eu com eles. Eu entendi, mas a gente tem que pensar um pouco sobre isso. Você me falou pra pensar um pouco? Isso é brilhante. É, eu aposto Atenção, que sim, torpe, seu bafo. Tá agora me conta, correio. por que eles colocaram em bloqueio? Eu é, torpe, não sei por tá isso. Pare com isso, pare com isso né, aí, aí, que Eu não disse. disse quer por isso, mãe. Eu não sei Aquilo tá fazendo alguma coisa. Atenção, Thorpe, Aguarde. O que é que essa coisa tá fazendo? Eu não sei. Nunca fez isso antes. Uh, tenente? Acho que o bloqueador não era pra gente. Tem outro sinal e é bem mais complexo do que o nosso. E de acordo com a telemetria... Está vindo do dispositivo. Acho que alguém está ligando para casa. O drone está mostrando alguma coisa. Temos companhia. É um avião comum dos nossos. Disseram que não teria ajuda e esse país nem tem força aérea. Não, não é um caça. É outra coisa. Alguma coisa bem grande. Tá, vamos ver. Girando a câmera agora. O que vê, Mike? Nada. Literalmente nada. Cara, você tem que estar vendo alguma coisa. Não, Eu não tenho nada um aqui. Fantasma. Eu não estou Eu vendo não. nada. O que está acontecendo? Reitor, o que você vê daí de cima? É um avião, cara. Torpe. Torpe. Ai minha nossa. A ah, merda. Mike, vem comigo. Johnson, fique de olho nessa coisa. Se acontecer algo estranho, me avisa. Estranho? Está brincando, Alisa, a cada cinco minutos. Não se preocupe. Somos profissionais. O drone. Está parecendo que ele foi abatido. Não, ele não foi abatido. Não, ele não foi abatido. Não, ele não foi. E também não ficou sem combustível. Foi alguma outra coisa. Fiquem preparados, pessoal. Viu alguma coisa? Nada. Vamos cair fora daqui. Ah, merda! Agora estou corrigindo a distância Ei, Thorpe, na escuta, você viu de onde veio isso? Eu estou te ouvindo, Tenente, mas não vejo nada aqui em cima Bom, com certeza eles vão atacar de novo, fique de olho Entendido Espera, estão vindo Ainda não acertaram a distância O Steve Wonder deve estar tá mirando para eles Então ainda podem melhorar Podem que porcaria é essa, hein? Será que... será que eles são paraquedistas? Eu não tô vendo paraquedas. Precisamos de regras Eu de engajamento. Do que a gente precisa. Atenção, escutem, pessoal. Ninguém vai atirar nessas pessoas a não ser que atirem em vocês. Estão me ouvindo? Não fazemos a mínima ideia se são mesmo inimigos. o nosso drone. Vamos acabar com isso. Entendido. Estão na mira, aguardando sinal. Chris. Ei! Hey! <risos> Essa é uma área restrita. Pegue seus homens e saia agora. Essa é uma área restrita. Pegue seus homens e saia agora. Esse é o último aviso. Saiam imediatamente ou nós vamos abrir fogo. O que a gente vai fazer, Chris? John, prepare se prepare-se. Acho que vamos ter uma briga aqui. Merda, estão encarando a gente. Atirem! Que merda é essa? Continua atirando! Recuar! Recuar! Recuar! Eu vou até lá. Espera, espera! Não pode me deixar aqui. Eu não vou deixar os meus amigos morrerem lá fora. Jones, responde! Mike! O que, que é isso? Tá rolando o um Réveillon aí em cima? Não dá pra explicar! Temos que iniciar um isolamento! Não é que não! Isso vai trancar a gente! deixar ele não. lá não. Fora. Olha, eu não sei, sei qual é o um protocolo para isolamento, cara! Jones, mas ela sabe! O Saguão. Vai até o painel de acesso e use isso. Tá bom. Aguentem firme, o Jones está chegando. Sabe usar uma dessas? Tá brincando comigo, né? Vai me deixar tá destravada. aqui destravada. Não põe o dedo no gatilho a não ser que vá atirar. Não aponte pra nada a não ser que vá atirar e faça as duas coisas se encontrar um homenzinho verde. Johnson! Johnson! Jonesy! Aperte o gatilho não puxe! Ei! Hey. Isso! Para trás! Essa porta não vai aguentar! Vamos lá, Johnson! Onde é que você está? <risos> Chris. Preciso te falar uma coisa. Isso não é hora de ficar sentimental. Irmão. É importante. Eu tô com o cartão pra trancar a porta! Jonesy, proteja-se! Jonesy, joga o cartão pra cá! Aqui! Chris. Mas que merda! Johnson, está tudo bem? Eu falei que eram aliens. Devagar, cara, isso queima! Fica quieto, bebezão. Você tá vivo. Tá legal, pessoal. A minha munição tá na metade. Eu quero uma contagem de todos vocês. Fala da munição que desaparece? Ouçam, até onde a gente sabe, temos quatro inimigos lá em cima. Tô nem aí se são de Marte, do Misura ou de qualquer lugar. Consegue hackear as câmeras de segurança? Eu quero rastrear os caras. Sim, sim, minutos. Rastrear os movimentos? Para que você quer fazer isso? A gente sabe o que eles querem. Eles estão atrás daquela coisa. Olha, vamos entregar aquilo para eles. Aquilo pode ser uma bomba atômica alienígena. Mike, o que acha que devemos fazer? Aí, quando a explosão matou seus colegas, também matou os animais lá fora, não foi? Sim. Mas não matou as árvores. Qual é o seu ponto, Mike? O meu ponto é que essa coisa escolhe o que ela vai matar e o que não vai. Tá bom? Eu acho que essa operação toda é parte de uma grande operação mundial. Eles jogaram uma bomba aqui três meses atrás, mas a gente deu sorte porque ela falhou. E agora eles voltaram para consertá-la. É por isso que a CIA falou pra irem embora. Sabiam que os inimigos estavam aqui, mas o bloqueador escondia eles até chegarmos. Isso é pura especulação. Isso é inteligência. Por que eles estariam aqui? Se eles colocarem os tentáculos nessa coisa, podem acabar com toda a humanidade, apertando apenas um botão e dominar o um novo planeta. Uma invasão. Exato. Uma invasão. Tá de brincadeira? Cara, uma máquina como essa precisa de sustância a cada três horas. Eu não vou vacilar. Jones, tá rolando a maior crise existencial do século. E você tá fazendo shake de Sabe, proteína. Torp. Eu gosto de você. Gosto de verdade. E é por isso que eu vou... ensinar uma coisa pra você. Oi. Ah, oi. Está um pouco quente aqui, né? Você não acha? Na verdade, mantemos o laboratório numa temperatura um pouco mais baixa, por isso usamos aventais. Hum. Eu acho que eu devo ter um melhor acabamento que os outros. Talvez seja porque está usando a camiseta de um adolescente. O que você acha? Eu vou... ficar... pra lá. <risos> Imbecil. Aí. Tá legal, cara. Escuta, eu sei que eu tava um pouco agitado lá no é, laboratório. É, temos que nos apoiar. Tá tudo certo. É, mas o problema, Mike, é que os caras olham pra você esperando ordens. Reflexo muscular, força do hábito, só isso. Não, Mike. Você começou a se agitar lá dentro e fazer coisas muito rápido. Foi reflexo muscular? Ei, pessoal! Venham aqui! Esses são eles? Esperava o quê? Homenzinhos verdes? Não, eu esperava que fossem como nós. A evolução é linear. Ela segue uma linha reta. Ela tá certa. Não é surpresa serem assim. A teoria da biologia extraterrestre sugere isso. Bom, ali tem uma coisa muito parecida com a gente. Olha como estão se movendo. Tático, com certeza, militar, pelo menos na versão deles. O que estão construindo? O que é aquilo? Que parece um escudo. É plasma ou é eletricidade concentrada. Uma barricada para prender a gente aqui. Como você sabe? Porque é o que nós faríamos. Tudo bem, pessoal. Nós temos quatro inimigos com treinamento militar avançado. E esses merdinhas encurralaram a gente. E eles estão de olho numa arma de destruição em massa que vai acabar com o planeta Terra. Em teoria, de qualquer forma, precisamos de reforços. Torpy, tem algum jeito de vocês comunicar com o QG? A CIA pode saber alguma coisa sobre esses caras. Sim, tem uma linha fixa. Se alguém acessar a comunicação deles, eu uso o telefone por satélite. Ótimo, onde fica? Merda, no saguão, de onde acabamos de voltar. Fantástico. Tá legal. Thorpe. você será nossos olhos. E a gente vai lá pra cima caso esse lugar vire uma galeria de tiro de novo. Ruiá? Ruiar. Vamos lá. Bora arrebentar a cara de uns alienígenas. O que é isso aqui? Não é nada. Não parece ser nada. É um código, não é? Não. Quer dizer... É. A minha formação é em biologia Mas meu passatempo são linguagens teóricas Você sabe, criptografia Sabe, são coisas chatas Um alfabeto com sistema pictográfico? Sim, eu tenho uma teoria Acredito que a linguagem deles seja mais do que apenas palavras São emoções, sensações, matemática, ciência, astronomia A linguagem perfeita eu só não consegui achar uma linha para seguir. Aqui fala que havia mais símbolos. É. Talvez seja um indicador percentual. Como uma bateria. Ou contagem regressiva. Essa é uma outra teoria. Esquerda livre. Direita livre. Tudo livre. Então vocês disseram que eles pararam seus disparos, é isso? Certo. Então... Por que exatamente estamos com as nossas armas? Se você quer largar sua arma e continuar sem ela, fica à vontade. Parece bom pra você, Tenente? Ah, tá. Todos nós sabemos que médicos odeiam carregar peças. Vou me lembrar disso da próxima vez que forem baleados. Tá legal. Chegando no saguão. Livre. Livre. A ponta de aço está intacta, eles estão lá fora. Então vai. Aí ah, como é que vai saber qual é o fio certo? É um sistema antigo, pré-wifi. Deve ter só um ou dois fios de telefone. Maravilha. Merda. Achei que você tinha dito... Ah, deve ter só os dois ah, é, mas... Tudo bem, não fui eu que levei pau em ciência da computação, Ei, tá bom, cara. tá bom. Escuta, cara, isso não é tão complicado. Tenta ah, do jeito é que eu falei. Ah, é complicado, sim. Olha só esse tio aqui, tá vendo isso? Tô ele? vendo, eu tô vendo. Eu disse que não é complicado. Você tá me tirando de idiota, é isso? Não, eu quero que está fazendo Mike! Só conecta no cabo coaxial. Eu sei como ler esse painel. Cara, é o fio vermelho. Sempre é o fio vermelho. Jonesy, Se... cala a boca! Tenente, inimigo perto da porta de segurança. Merda. Entendido, cara. Estamos na droga da zona de tiro agora. O quê? O que ele está fazendo? Mike. Eu vou tentar de novo. Senhor, na verdade acho que é ela. Não me importa se está usando salto alto ou saia, tá bom? Tudo que eu quero saber é o que ela está fazendo. Tenente, ela sumiu. Como assim ela sumiu? Ah, eu não sei. Acho que a imagem está falhando, mas ela não está mais lá. E onde ela está agora? Consegui. Conectando. Abaixa! Certe! tá venha a pau! Onde está vivo? Mataram ela? É, acho que sim. Calma, João, assim, cuidado com essa coisa. Onde ela tá? Onde ela tá? Eu vou matar ela. Eu não sei, cara. Você viu como ela é rápida? Ah, só podem estar brincando com a minha cara. Abaixa, Jose! abaixa! José, leva de volta pro laboratório. A gente cuida disso. É. O Telefone via satélite. Eu pego. Vai, vai, cara, vai. E fala comigo, cara. Fomos invadidos. Esses babacas podem se teletransportar. Isso é sacanagem. Isso é o que eu acho. Se você acha que é uma arma de um alienígena, então sim. É isso aí. Ela é linda. disse que eu estou bem. Temos problemas maiores do que eu. Alguma coisa? As placas de circuito estão fundidas. Tá tudo ferrado. E nós também. Nós também? Como assim nós também? Ele quer dizer que temos menos de 10% de munição e aquela coisa era a nossa única maneira de chamar reforços. E sem isso, eles não vão nem começar a nos procurar por pelo menos umas horas. Sete horas? Sete horas? Não podemos sobreviver por mais sete horas com essas coisas. Como ele falou, ferrados. Soldado imbecil. Você tá ligada que eu tô na sua frente, né? E quanto àquela arma? Daremos a eles o próprio veneno? Não. Não funciona. Deve ser ligado ao DNA deles ou alguma merda assim. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Não vamos, não. Nós somos Navy SEALs dos Estados Unidos, e nunca desistimos. Não desistimos e nem desistiremos. Qual é a situação agora? Pouca munição? Tudo bem. Inimigos com poder de fogo superior? Legal. Mas eles estão sem uma arma. Exato. E falta mais uma coisa para eles. Um líder. Alguém que vai cuidar de você quando suas costas estiverem contra a parede. E esse é o nosso tenente. Esse é o meu irmão. Bom, Chris. Aguardando ordens. Tá legal. Você reparou quando o laser atingiu o rádio, como aquela coisa ficou totalmente maluca? É, como se eu tivesse uma enxaqueca infernal. Peraí, estão me dizendo que eles são alérgicos a telefones? Sim! Quer dizer, não. Ai, por que eu não pensei nisso antes? Eletrolocalização. Peraí, tipo morcegos? Não, não, morcegos usam ecolocalização é pelo som. Eletrolocalização é a leitura de estímulos elétricos. Golfinhos usam isso. E os tubarões? Eles podem ver a eletricidade. Podem até ver a eletricidade dentro do seu corpo. Então tá dizendo que quando o telefone foi atingido, a visão dele foi prejudicada? Foi mais como... super estimulada. Como quando alguém fica cego com uma lanterna. Parece um defeito na armadura. Então o quê? Vamos começar a tirar nos eletrônicos? Sim, mas... isso não é o suficiente. Vocês vão precisar de algo muito maior do que isso. Tem alguma ideia? Eu tenho uma ideia O prédio está com energia reserva, mas o gerador principal pode alimentar até uma cidade Então se ligarmos isso, vamos cegá-los? Exato, mas é. só por um minuto É o tempo que eu vou precisar para acabar com esses canalhas Onde fica a sala do gerador? Essa é a má notícia Primeiro andar Então alguém vai ter que passar pelo pessoal lá de cima Espera, eu tenho uma ideia O traje de Faraday Funciona como a sala. Mas é um traje. Esconderá os impulsos elétricos do corpo. Ficaremos invisíveis. Ótimo. Então, você por acaso não tem quatro desses por aí, tem? Isso é um protótipo. Tá. Tudo bem. Então, deixa eu entender. Um de nós coloca o traje. Entra na sala do gerador, aciona ele. E quando ficarem cegos, acabamos com eles. Para isso funcionar, temos que colocar todos no mesmo lugar. E de uma isca. Comecem a juntar os eletrônicos que encontrarem. Rádio, televisão, torradeira, qualquer coisa. Qualquer coisa que emita um pulso elétrico. Aê, aê! Cuidado com o liquidificador, cara! Mano, esse é o Nutri Grinder Plus. E eu vou levar isso pra casa quando essa merda toda acabar. Jonesy. Olha, você não acha mais o Nutri Grinder Plus, Tenente. Cara, eu procurei sem parar no Ebay. Tem mais watts que uma casa feita de lâmpadas. Essa coisa faz o melhor shake de proteínas do mundo. Olha, eu não vou abrir mão dos meus shakes de proteína, tá ok? E sobre isso, eu não vou voltar atrás. Tudo bem. O liquidificador é seu. Obrigado! O que é que você está fazendo? Aqui só cabe um, irmão. É, eu vou vestir isso. E quem é que vai liderar? Eu cuido disso e você daquilo. Quer saber? Você veste o traje. Isso é uma ordem. E o resto de nós ficaremos em posição. Ruiá! Ruiá Preciso de um minuto de sua atenção, você está satisfeita com seu corpo? Você gostaria de emagrecer e perder essa barriguinha que te incomoda tanto? Eu estou aqui para mudar a sua vida de uma vez por todas, preste muita atenção, meu nome é Michele e eu já consegui mudar a vida de milhares de pessoas, e a próxima pode ser você, eu tenho aqui no Youtube, o melhor canal de emagrecimento do Brasil, no meu canal eu não posto apenas dicas aleatórias, eu só coloco no meu canal o que realmente funciona, como já falei, mudei a vida de várias pessoas, Somente com os meus vídeos, sério, os conteúdos que posto são incríveis, e o melhor, são todos gratuitos, o nome do meu canal é Renova Emagrecimento, o nome está aparecendo na tela, é bem simples, não esqueça esse nome, o canal Renova Emagrecimento, sempre está renovando nas formas de emagrecer, está esperando o que? Quer saber, vou te fazer um desafio, se você realmente está disposta a emagrecer, e conquistar o corpo dos sonhos, você precisa agora mesmo, pesquisar no Youtube, o canal Renova Emagrecimento, e assistir no mínimo 5 vídeos completos do canal, você aceita esse desafio? Imagine você, com aquele corpão, causando inveja nas amigas, pode apostar é incrível, e hoje você tem essa oportunidade, chega de enrolação, pare o que está fazendo, e pesquise agora mesmo o canal Renova Emagrecimento, após assistir aos 5 vídeos do canal, você precisa ativar o sininho para sempre receber vídeos novos, estou te esperando lá, tenha um ótimo dia. Pessoal, inimigo à frente. Não se mexe. Ele não pode te ver se você não se mexer. Tudo livre. Entendido. Boa sorte. Vamos lá, Tzork. Venham buscar. Quanto tempo para a mensagem chegar? Não muito. Mike, a armadilha está pronta. Repito, a armadilha pronta. Estou passando pelo corredor principal. Posso ver a sala do girador? Isabela, achei que fosse a sala do gerador. Isabela, o Grandão está aqui eu acho que ele está me vendo. Isso não é possível. E parece que ele está tentando me identificar. Isabela, ele está olhando direto para mim. Estática. Explica melhor, por favor. Estática. O traje bloqueia a sua eletricidade. Mas está acumulando eletricidade estática quando você caminha. Você deve estar brincando. Quanto mais andar, mais eletricidade estática ele conseguirá ver. Você precisa liberar a carga estática. Bella, eu estou perdendo contato. Fala alguma coisa para mim. O que quer que faça, não encoste em nada metálico. Dane-se. Bom, procure a porta um oito seis. Direita. Quando você quiser mais cobertura, munição zerando esquerda. Isabela, entrei. Eu posso ouvir o grandão chegando. Essa porta tem três polegadas de aço. Ah, acho que isso não vai segurar. Não tem como ele entrar. Eu tô aqui. O que eu faço agora? As chaves estão na parede. Ah, fala sério. Abrir fogo! Atiram na gente. Minha nossa. A munição tá acabando. Atirem nos eletrônicos. O no liquidificador não. Não atirem no liquidificador. Ah! Josie! Ele foi... É. Mas que merda! Eu gostava muito daquele liquidificador! Merda! Merda! O quê? Ah! Dessa merda! Ai! Vai logo! Precisamos de você! Mas eu tô tentando! Eu sou um o e não um maldito zelador! Eu sou um o Navisil, cacete Merda! Não! Isso é lindo. Espera, espera. Fora meter bala, atira neles. Eles tudo lindo, Mike. Eles se foram. Jones, você está bem? Eu pegamos eles. É acho que pegamos. Chris! Caralho. Anda, Mike, vamos, vamos. O que vocês querem? Ei, o que vocês querem? O que vocês querem? O que vocês querem? Apenas me digam o que querem de mim! Ei! O que você quer? Fala pra mim! Vamos pra cima deles com tudo que a gente tem. Isso é uma emboscada. Além do mais, parece que eles querem negociar. Eu tô nem aí pro que eles querem. O Chris tá lá e eu tô no comando agora. Vamos com força. É a única coisa que eles entendem. Espera, Tenente. Eu realmente não sei, cara. Eu vi a casa deles. O quê? Quando ela fez o teletransporte, cara, eu vi uma cidade. Tinha a forma de uma concha de praia. Era pacífica. Concha de praia? É. Parecia com isso? Exatamente assim. Sequência, Sequência Fibonacci. Fibonacci. É, como é que é o negócio? Sequência Fibonacci é um padrão matemático. É encontrada em toda a natureza, conchas, DNA... E naquela coisinha? Eu sempre tentei ler a linguagem deles numa linha reta, mas se eu ler em espiral... Então essa é a linha que terá que seguir. Exato! O que, que você está fazendo? Aquela coisa é uma bomba! Eu acho que não é uma bomba. Encontramos nossa moeda de troca Só relaxando. E você? Relaxando. Isabela! Sua vez! Uma cápsula caiu aqui. Estavam procurando por ela. Tá legal? Olha só os seus canalhas. Vocês entregam meu irmão? Eu entrego o garoto. Combinado? Mike. Mike. Eu cuido disso. Larguem as armas. É uma Aidinha francesa, sequência Fibonacci. É. qual é o plano, tenente? Que tal uma cerveja? Entendido. Mas eu penso nisso, acho que temos que ficar no cenário que planejamos, porque cada vez que eu penso em dizer a verdade, eu começo: "Ei, pessoal, eu fui abduzido e é como, sei lá, eu ainda nem me lembro do que aconteceu é, lá". Dizer que a gente encontrou um artefato que acabou sendo um bebê de profeta alienígena. Depois eu coloquei um traje que me deixou invisível é. e o 11 viveu entre é, dois mundos. Essa é coisa de mal. Exato, eles vão nos afastar do serviço com certeza. Vamos ficar com o que temos, exatamente o que o Thorpe falou. Encontramos evidências de um combate pesado com explosivos e já havia um drone caído lá. E achamos um laboratório vazio. Uma sobrevivente, cientista, pesquisadora que já estava no laboratório, nós a interrogamos, a história dela confere e nós a entregamos para as autoridades. E ela não se lembra de nada. Isso. Você ainda não acessou o canal Renova Emagrecimento? Bem, eu acho que você não quer mudar de vida, vou falar uma coisa muito importante, se você não fizer, ninguém vai fazer por você, e outra coisa, você está tendo uma ótima oportunidade, e não está sabendo aproveitar, os vídeos do nosso canal são de ótima qualidade, e dão muito trabalho para fazer. E você não vai ter trabalho nenhum para pesquisar o nosso canal, e assistir aos vídeos, pesquise agora mesmo Renova Emagrecimento, e conheça o melhor canal do Youtube, para quem quer emagrecer, acessando o canal, você precisa assistir no mínimo 5 vídeos, só para iniciar, depois você precisa ativar o sininho das notificações, para não perder os próximos vídeos, esse foi o meu recado, se você quiser conquistar o corpo dos sonhos, acesse agora mesmo o canal.